É isso aí. Porque esse período aí, de 88 até 2000, vamos dizer, uhum. era tudo gilete mesmo. Giletona. Aí, quando a gente veio 2000 para MTV, já era aquelas ilhas da, Mac, da, da Macintosh. A Apple, é... Apple que tinha... A, a maçã na lateral. Caríssimo. Era né? caro pra Puta caralho. A MTV, eu lembro que eu cheguei eu fiquei de cara. Eu falei assim, mano. Era muito, era muito bonito. Era lindo. Era aqueles Apple é, Verdinho e o Rosa. É. Era de fora a fora. Isso era era absurdo, só Apple. É. Falo, caralho, é. mano. É. Não, a gente chegou na MTV na época do auge da MTV. Os VMBs, assim, cara é, Eu lembro que a gente ficava triste quando não era convidado. Não, né? eu nunca era, fui. festa. Eu foi. nunca fui também. Não, eu fui uma vez convidado e eu apresentei. Então Mas pra você mim. falava, caralho. Eu fiz o Jô Soado uma vez. Ou Sim. no VMB. Bicho. Não, era a melhor Sim. festa de Pode São crer. Paulo. E consequentemente, eu acho que era a melhor festa do Brasil. Era, era. Era. era. Porque é o seguinte, velho, essa porra aí do era Multishow um absurdo, aí cara. é mó fuleiro, né, mano? Esse é. Prêmio, é. Do farofa, multishow farofa, farofa. Multishow, prêmio Multishow aí. Farófosho. prêmio Multishow. Eles convocam quem que eles querem. Os caras do é. trap fazendo sucesso pra cacete, eles não põem um cara pra é, competir. Não põe. É. Porra. Não, bota os caras é, cantando desafinado, é, é bem estranho, é, porra da MTV era um negócio muito absurdo, cara. Muito era, absurdo. era muito legal. Era, era muito absurdo. A MTV era o YouTube da época, né, porra? É, era o YouTube lá, era, as coisas eram muito testadas lá. Tanto que a nossa porta de entrada era um quadro da programação, era uma vinheta da programação chamada Voz MTV. O Falso e o Marco gravaram um recado pro Voz MTV. Tinha que ter 30 segundos. Ele era Aham. o proto-YouTube. Né? O anterior ao YouTube. Porque era uma janela de 30 segundos na programação que entrava audiência. Eu lembro dessa porra. Lembra que tinha um molequinho falando: Meu filho! Era o um, um, um, um, um, um, um pai e um o filho nordestinos. <risos> ele pegava o filho: Meu filho, fale as bandas que você gosta. Ele: Eu gosto de Niuana. Niuana. <risos> é. <risos> e era isso. Era, era o povo na TV. Sim, sim, sim. Sacou? Na MTV. É. Uhum. A gente, o Fausto e o Marco fizeram um recadinho pra mandar pra eles essa parada. Mas eles falaram, ó, oh, mas continue assistindo aí que tem uma hora e pouca de material que a gente mandou aí pra vocês assistirem. Foi a sacada, porque o quê? O cara que recebeu a fita, viu, ficou assistindo, depois do recado. E aí... Foi chamando a galera. Galera, vem ver o que, que tem foi aqui, chamando. uns caras imitando porno chanchado aqui. Foi a Priscila, eu acho, do Promo, que é a primeira pessoa que viu, que era, foi até a namorada do Adão, cartunista. Aí ela foi chamando a galera, falando vem, vem, porque a gente chegou dentro do departamento mais criativo da MTV. Não era programação departamento mais criativo. Uhum, era o era quarto pro... andar, o Promográficos. Promográficos. Que fazia as vinhetas entendi, da programação, aquela loucura. É, os caras daquele criativos. Chegou? Era esses Como cara? chegou na mão deles isso? Como que Essa como pessoa, que... a Priscila, te mandava correio. pelo correio. Ah, mandava pelo audiência toda, mandava a audiência tinha um correio. espaço pra audiência tá. participar entendi, da programação. Entendi. Entendi. não mandava e transfer naquela época, né? <risos> <risos> então, então já já tinha era o Correiozão, mão. mandava. Falando isso, caralho, Cara, eu me lembro a primeira vez, o É zoeira, Eu tava na Jovem Pan, eu fiquei boqui aberto. O Marcelo Eduardo falou assim: Ô bonitron Tá chegando uma música da Itália aqui no computador. Falei, o quê? Cara, eu lembro que passou o dia inteiro pra chegar uma música da Itália é, mesmo, é, pela internet. Começo Mas começo da era internet, internet descada, Mas voltando né? lá, o, o videocassete. A, a fitinha, vocês mandaram. Não, e foi chegando gente de do diretorias promo. É. do Promo. Aí chegou o diretor do Promo e falou, pô, isso é do caralho. Aí chegou cara, o diretor que legal, da, da programação véio. Zico Goss. Aí chegou o André Motovani, que era o presidente do time. Uhum. Que porra que tá acontecendo Chegou na mão aí? dele. E ele é um cara de riso frouxo. É. Né? Repercutiu dentro, né? E ele era um cara de riso frouxo, ele gostava de humor, o Mantovani. Gosta? É um cara que, ele, de certa forma, ele, o Jimmy Leroy, foram as pessoas que abriram a, as portas pra gente na MTV. Porque eles eram diretores e gostaram do conteúdo. Eles bancaram. Então o Jimmy, que era diretor do promo, ele foi lá pra Petrópolis na primeira vez. 2000 isso? É. 99. Final Não, no... 99. 99 de 99. A gente gravou no final de 99. Foi no final de 99 é. ou virada de 2000? No de 99. No final de 99. E vocês... No, <laughs> no,